Poesia de Wallace Lima e música de Graciliano Zambonini. A vida segue sem olhar pra trás, nesse caminho não há como voltar. Cada momento um todo se desfaz e o novo nasce pra movimentar. A vida segue sem olhar pra trás Nesse caminho não há como voltar Cada momento todo se desfaz e o novo nasce para movimentar A cada instante algo está morrendo e a vida segue a sua rota sem fim O rio celebra quando encontra o um mar, pois está correndo para se transformar Todos partimos rumo a um porto no além mar Não tenha dúvidas que aqui existe o seu lugar Cada momento é mesmo um presente Da vida que quer chegar Está morrendo só pra recomeçar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 e a vida segue a sua rota sem fim O rio celebra quando encontra o mar Pois está morrendo para se transformar Todos partimos rumo a um ponto, No além mar Não tenha dúvidas que aqui existe o seu lugar Da vida que quer chegar, está morrendo só pra recomeçar Todos partimos rumo a um porto no além-mar Não tenha dúvidas que há é mesmo um presente da vida que quer chegar está morrendo só pra recomeçar presente da vida que quer chegar, está morrendo só pra recomeçar, recomeçar.